Fala, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Espero que você esteja bem. É, dá aquela moral, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, é, comenta, enfim, faz tudo o que você sabe que tem que fazer. Você fazendo isso, você me ajuda no YouTube. Sempre que você curte o vídeo, se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante entrega para mais pessoas. E aí, isso me estimula a continuar é, produzindo aqui para vocês. Faltam pouquíssimas pessoas para a gente chegar nos mil inscritos, então dá essa força aí, fechou? É, lembrando que ainda temos vagas no nosso grupo VIP, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um link com mais informações. Nosso grupo VIP é voltado para o over 2,5. São quatro tiros, mas aqui no vídeo, no vídeo que está na descrição eu explico mais sobre isso. E também vou deixar na descrição o site de análise que vai te ajudar a ter esse resultado aqui, baseado nessas quatro dicas que eu vou deixar aqui para você. Quatro mercados que você pode estudar, e pegar esses dois minutos por dia para chegar nos 5.000 mil. Fechado? Então, vamos lá por partes. Bom, selecionei esse jogo aqui, que é o da 34 da Copa do Mundo, que é o que está mais distante. Mas antes, eu quero só explicar o racional é, para vocês entenderem. Então, deixa eu mostrar aqui. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar 5 reais no mod de 1,50 e vai alavancar até esses 5 reais virarem 5 mil em 18 dias. Três semanas, basicamente. Fechado? Então, em três semanas a gente vai conseguir resultado. Com dois games por dia. Quais são as opções, jogo Quais são os caminhos? É, vamos lá. Deixa eu selecionar esse aqui, que é para dar tempo para explicar. O primeiro caminho é esse aqui. Você pode pegar aqui o favorito do jogo e, e selecionar, né, é, para dupla hipótese, empate ou vitória. E aí, como é que eu vejo se está se bom ou se está ruim? Eu vou mostrar aqui no site de análise. Nesse caso aqui, o favorito está jogando fora. Então, a gente vem, seleciona fora. E aí, você analisa aqui. Faz quanto tempo que fora não vence? Se fizer muito tempo, vale a pena você ir nesse mercado fazer uma dupla hipótese. Aí, o critério que você vai usar, a maneira que você vai fazer esse filtro, fica a seu critério. Tá? Mas eu digo que no site de análise aqui, você consegue ter uma visão mais ampla. Tá? Então, essa é a primeira dica, você pode ir aqui no, é, no jogo de fora, né? nesse caso serve o um empate, mas é, serve o Inglaterra, desculpa, ou você pode ir no serve o um empate ou empate o Inglaterra, né? Deu, deu para entender, me enrolei um pouco aqui na explicação, mas deu para entender. Segundo mercado, mercado mais simples ainda, muito conhecido, over e-mail. mas será que o over e-mail tá bom? Deixa eu ver, vamos mudar aqui, analisar o filtro, mudar o filtro over o um e-mail. Vamos ver há quanto tempo eu não bate o over e-mail. Como é que tá? Aqui no final você tem o percentual, tá vendo? 50% dos jogos já saiu, aqui sai em um 67%, aqui sai um 83%. Aqui vai ficar bom para uma linha under 1,5. Um Daqui a pouco vai virar uma linha under 1,5. Um aqui também já saiu bastante. Então o site de análise é bom por causa disso. Você consegue ter uma visão macro dos mercados. E aí aqui é a mesma coisa. Se você pegar dois greens por dia aqui, ó. Vamos na melhor ordem. Dois games por dia vai dar uns 50. Over e-mail também. Dois guins por dia vai dar uns 50. E aqui outro mercado, time da casa marcar. Mesma coisa, você vem aqui no, no site de análise e olha, bom, deixa eu ver como é que tá. time da casa marcar, sim. O time da casa sul-americana não marca dois jogos já. É, na premier também o time da casa tem marcado pouco. Então pode ser aí que compense você atacar para para tentar pegar esses dois greens. E o último... último mercado... É esse daqui que eu gosto muito desse mercado. Muito mesmo. É o time visitante marcar, né? Aí você vem aqui no filtro. o time de fora marcar assim. Como é que tá, ó? Na sul-americana tá ruim. Marcou tudo. Quase tudo. Na Euro marcou tudo. 100%. Na Copa 100%. Na Premier 100%. Ou seja... Nesse momento eu não entraria em nenhuma liga para o time é, visitante marcar, porque eles estão marcando em todos os jogos. Então, esse mercado, nesse momento, não está bom para a gente. Por isso que é bom ter esse site de análise. Fechou? Esses são os quatro mercados que, se você pegar dois greens por dia, você sai de R$ Só para explicar aqui de novo o racional, você começa com R$ 5,0, vira R$ 7,50, vira R$1,25,0, R$16,68, por aí vai, e aí em três semanas você chega nos 5 mil reais fazendo isso. Fechou? Já sabe daquela moral. Valeu!